Olá amiga, olá amigo, mais um dia de instabilidade. Começa feio o tempo em todo o estado de São Paulo, chove no interior, lá para cima para o noroeste e essa chuva vem descendo em direção ao centro do estado. E o litoral sofre a influência de uma alta pressão atmosférica, que joga na circulação dos ventos muitas nuvens, umidade e chuvas virão a qualquer momento do dia. Tem períodos de melhoria, algumas aberturas de vez em quando, mas não confiáveis, porque à tarde outra vez será tempo de chuva trovoada, raios e até ventos fortes em alguns momentos isoladamente pelo litoral e podendo pegar com intensidade novamente a capital que tem sofrido bastante nos últimos dias. O interior também. Temperaturas de 27, 28 graus no litoral mesmo assim clima abafado na capital também. No interior 30 graus a 31 aproximadamente. Um abraço a todos. O Aumento Tempo